Derrota, Pessoal, a gente está aqui com o Christian, ele é diretor latando da Twitch. Vai falar um pouquinho, Christian, como é que está sendo essa experiência? Ter um estande da Twitch na Comic Con, é a primeira vez, né? Assim, está nossa primeira vez aqui, um, está muito impressionante. É foi bem mais grande do que nossas expectativas, mas como você pode ver ali, a gente tem um espaço bem cheio, graças aos deuses de videogames, né? e está simplesmente um prazer encontrar um novo público do que nós normalmente temos oportunidade nossas áreas simplesmente para videogames tipo BGS, os outros eventos mesmos é muito prazer para nós encontrar um público mais geral e ter uma recepção bem forte assim. E fala um pouquinho pra gente sobre as perspectivas da Twitch, assim, no mercado nacional e como é que tá sendo pra vocês, assim, lá no Brasil? Eu, eu tenho um pouco de bias, é, porque eu eu estudei na universidade aqui, então o Brasil tem uma um lugar especial no meu coração, mas na perspectiva do do empresa e é que a massa brasileira está alguma coisa única no mundo, então é muito mais fervente, muito mais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 É, e por isso a gente está tentando dar o, o experiência, o melhor uh, para, para eles E eles estão uh, retornando uh, uh, amor para você, para nós também Então essa é uma coisa linda no momento Cristian, muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado eu. VITÓRIA!